Olá, sejam bem-vindos a esta formação de como criar a sua estratégia de marketing digital 360. O plano de marketing digital é, é importante pensar no blended marketing. Adicionar o seu website, explorar as ferramentas que tem lá, vai lhe ajudar a ter uma presença mais eh, otimizada. Cada vez mais as vendas online estão a ganhar terreno, ele vai indexar rapidamente, em poucos minutos ou poucas horas. Portanto, tem aqui um potencial de marketing personalizado. Muito, muito interessante. Pode ter página e ideia para a sua empresa, para a sua organização. Esta é uma, uma das câmaras que eu recomendo para o estúdio low cost. Isto permite ter um, um, um alcance muito, muito superior. Por isso, trate de conjugar estes fatores todos para conseguir mais alcance nos seus vídeos de otimização. O próprio, o próprio tipo de alojamento que está utilizado pode ter impacto nisso. E depois de investir... Na publicidade é importante escolher as palavras-chave, mais uma vez palavras-chave, tanto é importante no céu como na publicidade. Quer r que é o sucessor do código de barras? Quais são as referências de tráfego? Quais são as fontes? Que redes sociais estão a ser mais utilizadas? Por exemplo, a própria Wikipédia utiliza imagens Creative Commons.